Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Albert, mais uma vez, bom dia para você e você começa destacando o quê nesta manhã de quarta-feira? Bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia para você que tá ligadinho aqui no nosso RCN Notícias. Ontem Ana, o setor policial, principalmente no terceiro, de... do terceiro DP aqui em Transagosto, foi bem movimentado. Ó, a gente já começa né, com uma ocorrência de um homem de 54 anos que procurou a terceira delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre a ameaça do seu vizinho. Como que começa essa história aí? Ele disse que há tempos, Ana, vem tendo desentendimento aí com o seu vizinho e ele disse, ó, eu vou levantar um muro aqui. O vizinho não gostou. Esse fato aconteceu no bairro Jardim Guaporé. E aí o, o morador falou assim, ó... Não, não levanta o muro não, porque vai dar problemas. Aí ele aceitou. Falou assim, ah, beleza. Não vou, não vou levantar o muro não. Passou alguns dias, Ana. O muro começou a ter uma infiltração. E aí o vizinho foi lá, culpou. Ele falou assim, ó... O problema lá é por sua causa, viu? Foi até a casa desse morador. Xingou ele com palavrões... E também ameaçou ontem, Ana. Ele disse assim, ó, eu vou meter uma bala em você. Com medo, o que, que ele fez? Procurou a terceira delegacia, registrou o boletim de ocorrência aí, para não ter né, mais uma desavença, também é, é, né, ficar mais tranquila aí, acabou registrando esse boletim de ocorrência ontem na terceira delegacia de Polícia Civil, que foi muito movimentado, viu? Pois é, mas além dessa ocorrência, Albert, o que mais tivemos aí nas últimas 24 horas? Olha só, uma moradora no parque residencial Oeste Prata Tibere também procurou a terceira delegacia para fazer um boletim de ocorrência. O que, que aconteceu? Ela disse que. Saiu para trabalhar, na hora que ela voltou, ela viu que o hidrômetro, o hidrômetro da casa dela tinha sido é, furtado. Essa mulher que tem 48 anos, ela saiu da residência, se deparou aí com a falta desse equipamento, que estava protegido, Ana, por grade e também por cadeado, tá? Em depoimento, ela disse que já tinha registrado outros boletins de ocorrência, que ela vem tendo esse prejuízo constantemente. E aí ontem, infelizmente, aconteceu a mesma história ela procurou a delegacia, registrou, para ver se ameniza essa situação. Mas não é a primeira vez que ela vem é, é sentido, né, esse... Essa, essa... Direto, né? Segunda vez que roubam aí o hidrômetro, que foi tão hidrômetro, né? né? Hidrômetro, né? E é caro, gente. viu? Sim, exatamente. É Até hidrômetro, né? É tão necessário para a pessoa, só sai de casa, deixa tudo lá... Até hidrômetro, pelo amor de Deus, né? É complicado, hein, Alves? E olha só pra essa história. Um idoso de 65 anos também procurou a delegacia ontem. Ele disse que o vizinho danificou o portão da casa dele. Porque o que, que aconteceu? É, roubaram a casa do vizinho dele, do, desse vizinho de 65 anos. Esse homem ele tem um circuito de monitoramento. Só que esse circuito de monitoramento, Ana, não estava funcionando. Aí o vizinho foi lá, ó... Impressa para minhas imagens, sete para minhas imagens para me passar para a polícia. Aí o vizinho falou assim não, eu só tenho a câmera, a câmera não está gravando. O que, que aconteceu? O vizinho bem chateado foi lá, xingou aí, né, o, o, o vizinho aí, é, se desentenderam, acabaram quase saindo na mão. Os dois também foram para a delegacia. Esse caso aí foi registrado na terceira delegacia de Polícia Civil. que ontem foi bem movimentado, Ana Cristina. E só briga de vizinhos, hein? Só, só confusão, vizinhos. né? Eita! Tá certo, Albert. Obrigada pela sua presença.